Então, galera, é o seguinte: Esse aqui é um vídeo diferente. É. Vou expressar toda a minha indignação pela comunidade de Minecraft, meu Deus. É o seguinte: MobVolt tem todo ano. É música ambiente, os cachorros latindo, ignora. É ambiente, ambiente. Meu Deus, eu, é difícil falar uma coisa enquanto eu faço outra, mas vamos lá. Não pula essa merda. Mas enfim: primeiro lançou o Glare. Achei muito da hora, um mob diferente das cavernas, tudo mais É... Mob diferente das cavernas Aí lançou a lá aí meu Deus, que merda É uma fada Esquisita, fantasma Tudo ruim Aí eu falei assim, ó O terceiro vai ser muito bravo, eu vou votar nele com certeza Parecendo já prevendo Que o... Copper Golem ia ser Meu Deus, deixa eu aqui Copper Golem ia ser o terceiro o, Todos ali, exceto a Lai, a eu já explico ali porque que eu acho que ele não é muito bom Eles... São muito legais, seria uma boa adição pro jogo Você fala assim, ah, o Golem ele... O Golem ele aperta botão Mas tu tá voltando num bicho que tu tá voltando num mob, não numa máquina Não tem que ver pela função só Função é uma coisa especial, mas tipo, o que, que a ovelha faz? Lã, o que o porco faz? Nada quando faz nada, vaca da leite só. Cavalo você só monta nele. Todos os móveis do Minecraft até agora tiveram uma função muito simples. E sempre foi assim. E nunca ninguém reclamou. Agora tá reclamando do Golem. Só porque tá uma fada esquisita na concorrência. Ah, que droga. Essa fada é esquisita que, que fala assim. Muita gente até agora tá achando que essa fada ela multiplica item que mesmo se eu explicasse, seria uma merda. Pior ainda do que isso. ela multiplicar é algo muito ruim. Porque, tipo assim, se você quer multiplicar item, só pega no criativo. no criativo é a mesma coisa multiplicar item que pegar no criativo. É desleal do mesmo jeito. Tem isso. Se tu quer jogar no teu jogo no criativo, joga. O jogo é teu. Entendendo? Então, só joga o teu jogo. Mas aí, você só joga o teu jogo. Aí, por que que não é só joga o teu jogo na MobVolt? Porque você tá em... Tá, tipo, cagando o jogo de todo mundo que tá ali. Ele tá colocando uma fada esquisita no jogo de todo mundo, não é só no seu. Onde que eu vou agora, minha gente? Pra cá? É. Não sabia se chegava. Dani, você já passei isso aqui mesmo? Você tá colocando uma fada esquisita no jogo de todo mundo. Ela pega item que você toca um, um, uma musiquinha ali. Um ding-dong do Faustão. Agora nem é uma Faustão, né? Ele saiu da Globo. Mas, enfim, nesse caso. Você coloca lá o ding-dong, aí ele vem, você dropa um item, coloca um item pra ele. Ele vai lá e caça. Ele caça e tem dropado. Pra que que você quer isso? Você, você fala assim. Você tem, o, você perdeu os itens porque morreu. mas você ia ter que ter uma cópia de todos os itens que você ia no inventário. O que não faz sentido. Você não tem isso. Se você tem uma cópia de todos os itens que, que você tinha no inventário. Por que, que você não usa eles? Então, pra recuperar item que tu perdeu. Já não é, tá ligado? a gente também fala que pra mineração. Você tá coletando recursos, matando mob. Ele ia ser hoje pra pegar as pedras. Levar pra base. Mas enfim, quando você tá, tipo, é, minerando. Está muito longe de casa, normalmente, dependendo da mineração ali, uma hora, quatro horas já tá ali a mais de 500 blocos. Basicamente, é mais do que a você tá carregada. Ele não vai conseguir levar para tua casa. Aí que tu, tu faria também, deixar ali um baú toda hora para ele colocar. Mas aí não faz muito sentido. Sei lá, eu tô sem assim, conseguir explicar. Basicamente, não dá você pode simplesmente fazer uma farra em Box, que é muito simples, e guardar as pedra lá. E também pra separador de itens. Você já tem como fazer um separador de itens. Você precisaria de muito alai pra conseguir fazer um separador de itens. Não é separador de itens, na verdade, né? É armazém. Aquele armazém que tem 500 itens num, num baú só. Aí é difícil pra caramba. Mas, por exemplo, um separador de itens simples, você faz ali um 2x4. 2 alturas de 4 de comprimento. Você já faz um separador de itens que separa perfeitamente. Tudo que você precisa. Meu Deus, eu não consigo. Eu sou incapaz. Você já consegue fazer ele perfeitamente O separador de itens E o um armazém Já tem que conseguir fazer armazém É um sistema muito complicado É... Mas mesmo assim Ainda seria complicado Com o um ally fazer isso Porque você teria que fazer um sistema assim Que tipo Chama aquele... Teria que fazer também esse separador de item né Pra chamar aquele... Aquele... O ally Só quando fosse Só quando chegasse o item Basicamente variam Um organizador de item Mas tipo Sei lá Entre no Jetstone, Talvez Tenha conseguido Deixar ele... Tocando a música o tempo todo, vinculado a uma música diferente, mas a gente não sabe, talvez tá? ele responda a uma música independente. De todos os ele variam pro mesmo lugar, independente do que fosse. A gente não sabe se tipo, sei lá, você se vincula um alai numa música. Mas tem que tocar essa música pra chamar ele. O que faria um sistema gigantesco de qualquer jeito. Você tem que fazer uma música pra cada Alaia, ou seja, você tem que fazer um esquema de música pra cada item que você quer separar. Então, sei lá. Pode ser que ele seja muito mais simples, mas a gente não tem nada comprovado Então a gente tem que... é aquela coisa Eu acho que qualquer um é bom, menos o Alai, Porque é, uma... é um bicho, assim, muito esquisito Parece aqueles personagens genéricos de RPG Que é o Guia Mágico que... não se revela que é um humano É muito esquisito É muito esquisito daquele bicho Ele é um vex cabeçudo azul E o Glare? Ele de função ele não tem nada basicamente Ele só olha o, o... Ele só foge da luz Que é da hora assim O um mob não é tem que olhar muito pela função superficial dele Principalmente pelo que eu disse antes De... Não é uma máquina que você tá voltando É um mob Ele tem muito mais do que aquela função Que você tá rotulando ele E... O Golem Ele tem um para-raio na cabeça Que é muito estiloso ele tem um design muito melhor do que os outros É... Ele dá uma utilidade pro golem Pro golem não Pro cobre Que não tem muitas Que você usa assim Grandes quantias Com um bico Que até não seria né Porque tipo... Não faria muito sentido, porque o beacon cobre é um material até que fácil, tem farm, que você pode fazer, é muito simples, e toda você faz a ali de 10 minutos e já pega um pack, quando a camada ali entre 48 e 30. É... Ah é, o galera lá, tipo, 1.18, só vai spawnar, só vai spawnar bicho na, na iluminação igual a zero, tem, tem tipo zero de iluminação, aí eles spawn acho que tem que ir agora. Por que eu vim pra cá? vai ter que ir pra lá? Desde que lançou o bicho lá defendendo que a like não é uma boa ideia não é colocar um hype que foi você vendo o hype de outra pessoa você foi contaminando para aquele hype sendo que não é real isso sei lá é um bagulho assim que tá tipo muito superestimado a like a é feio, a Lai é inútil, a Lai é recolor do Vex, a é. Já falei, inútil? Inútil não é, né? Ele leva item, dá pra você fazer um sistema da hora, mas, nada que... mas o sistema que você consegue fazer com a Lai é facilitar os quiser Então, basic... a maioria das pessoas que estão voltando na Lai é basicamente porque vendo ele com uma máquina que leva item pra ti. Não tão nem aí, aí fala assim, ele dança. E daí? Por que, que você quer um mob que dança? Você vai ficar lá, ai, ah, é, vamos dançar aqui. Depois de duas semanas zoando aí com ele, você já esquece que ele dança. Duvido se você. Faz uma rave de papagaio todo sábado Às 23h57 da noite Duvido que você lembra da, da dança Quando não é pra desmerecer um mob Que realmente precisa Era uma boa tá no jogo Que é o caso do Golly Ele gira, tem uma animação A animação dele é incrível Do Golly, o Golly tem uma animação incrível que Ele gira a cabeça, ele mexe o braço Ele faz tanta coisa Ele vira uma estátua, esqueci, ele vira uma estátua Tipo, muito estilosa quando ele morre, que é quando, quando ele não morre né, mas tipo, quando ele oxida totalmente Aí ele ficou verde Sabe, inclusive, você sabia que a estatua de liberdade foi feita de cobre né Aí ela oxidou e ficou que nem o Basicamente eu fazer uma, assim, uma mini estatua de liberdade, aquela que tem tá em algumas cidades aí Mas, se, sei lá, eu viajo demais nessas paradas que eu falo E, outra coisa, deixa eu lembrar aqui, outra coisa Ah, então, e você, assim, ele morre, ele não morre, ele, ele oxida totalmente, fica imóvel Ele morre pra dano, obviamente, com qualquer mob Mas ele fica naquele estado lá verde, igual o bloco de cobre você simplesmente passa uma machadada e ele volta Se você tá lá, leva ele como estátua pra um lugar Aí ele tá todo verde lá, esquisito Aí você passa o um machado nele Pronto, ele tá vivo de novo Vivo não, ele tá móvel Porque ele tá lá, ele, ele tá oxidado, ele tá vendo tudo observando tá vendo tudo que você faz Só que ele não compartilha com você, que ele não fala né? É o nome mais da hora, ele tem um design mais diferente E eu, eu tô só enrolando o que eu tô falando aqui Eu quero finalizar esse parkour, não quero deixar feio eu juro que eu sou bom de parkour, tá? Eu, é que eu, eu tô sem fazer mais nada a não ser defender o Golem. Tô surtando. Aí é pra cá mesmo. Faz muito sentido aquele caminho, sempre não é pra ir pra ele. Mas sei lá. Beleza, acabamos aqui. Então é isso, né? Vote no Golem. Vote no Golem, no Twitter do Minecraft. Vai ter uma enquete. Você pega as suas 10 contas, 50, sei lá quantas que você tem. Se você não tem 50 contas, cria agora. Não faça com que o ally, aquele mob, que vagabundo, Venha pro nosso jogo, por favor, ele não é tudo isso que você pensa Você vai esquecer da existência dele em duas semanas, tô te falando o Golem, imagina, droga Imagina fazer uma, uma base steampunk com, com o Golem Um monte de Golem assim andando pela tua base Tipo aquelas lá, tipo, muito tecnológico, só que fumaça, tá ligado? O Revolução industrial, essas paradas Eu, eu adoro a decoração Isso é perfeito pra mim É, olha lá da, da RT e volta no Golem, o mais importante Volta no golem, volta no golem, volta no golem, volta no golem